O PAN é um exemplo fácil e rápido. Nós percebemos que o PAN soube ver e ter visão para ver quais é eram as questões que preocupavam os jovens e incidiu maioritariamente sobre elas. Porque o PAN, se nós formos ver o programa na totalidade do PAN, o PAN defende muitas outras coisas que se calhar tu nem sequer defendes assim tanto. Mas como aquilo sobre o que eles fizeram campanha foi Uh, animais, uh, legalização da marijuana, uh, são temas que são importantes para os jovens e como são importantes para os jovens, eles vão votar neles. Uh, portanto, a maioria dos meus amigos, ou a maioria dos jovens que eu conheço, votou no PAN. Porque lá está, porque eles pegaram em questões sobre as quais, que os jovens compreendiam, mas é assim, eu odeio, a partir do princípio, que os jovens são burros. Nós, um, um jovem qualquer, consegue perceber uma questão sobre impostos, da mesma forma consegue perceber uma, a questão da legalização da marihuana, ok? Agora, se calhar são, são explicados é de forma diferente, porque a questão da marihuana é quase uma questão de pessoal, não é? Porque hoje em dia já há quase todos, todos os jovens que consomem gansas, fumam gansas. Uh, portanto, é uma coisa que até ajuda a jeito, é óbvia, quase não precisa de ser explicada. É, um, é, um, é uma necessidade pessoal e os impostos, se calhar, eles ainda não sentem tão, tão na pele, não é? Porque são jovens, ainda, ainda vivem sob a alçada dos pais. Mas, de certeza, que se explicarem que os impostos vão ter implicações a partir do momento em que tu começares a trabalhar, vão-te um, vão -te, vão, -te, vão te ter consequências na prática desta forma, vão fazer isto, vão fazer aquilo, eu, não, eu acredito que um jovem se vá interessar por isso. E acho que essas coisas, Podiam ser explicados pelos políticos, mas não têm necessariamente que ser explicados pelos políticos. Acho que agora já nem sequer há a formação cívica, pois não, foi eliminado. Uh, acho que formação cívica, para mim, sem dúvida, era uma disciplina importantíssima, desde que fosse formação cívica e não tipo reunião para fazer os recados que não dá para fazer fora, uh, fora de aulas. Uh, portanto, acho que eliminar a formação cívica foi um erro gigante. Em termos de educação, devia ser a ter colocado pessoas que efetivamente soubessem explicar aos jovens estas coisas básicas que depois vamos aprender aos poucos e se calhar vamos tendo um pouco mais de interesse. Por exemplo, eu lembro-me quando estava na faculdade, falava-me coisas com meus colegas a dizer, tem que haver um programa de política jovem na televisão, tem que haver jovens a falar sobre política, porque eles existem, porque ainda há muitas jotas, não é? ainda há muitas... Uh, pessoas jovens ligadas à política e a partidos até. Portanto, se eles existem, porque é que estão completamente anulados? Porque é que não vês uma pessoa de 20 anos a debater problemas que as pessoas de 40 também debatem? Se calhar devia haver um debate, obviamente, uh, como existe atualmente, nas normas que existem atualmente, mas se calhar também poderia haver outro debate, noutro horário, que nem sequer precisava estar presente nos meios de televisão, podia estar, podia estar só disponível nas, nos meios digitais, porque são os meios que se consomem, sobre jovens a falar de política. Porque vai atrair pelo simples facto de ser um jovem, tipo é um par meu, vou ter interesse por causa disso, não vai complicar tantas coisas como um política à partida, um, e essas coisas vão gerar interesse, e as pessoas vão ver e vão se informar, e depois se informarem se calhar até votam. E pronto, eu acho que, que é, um, é um bocado por aí, acho que tem tudo muito a ver com a forma como as pessoas olham uh, para quem querem atingir. Se nós olhamos para os jovens já com estes pressupostos de são burros, não querem saber de política, não vão votar. Uh, se nós olharmos para eles assim, então obviamente que não há nada a fazer. Já estamos a ver, já estamos a olhar para eles como se fosse um problema e não a solução. Agora, se nós olharmos como, ok se calhar não tem interesse político, mas de que forma é que nós podemos fazer com que eles tenham interesse político? Ou de que forma é que nós podemos, pelo menos, tipo, ir abrindo os olhos para a discussão? Só o facto de haver discussão já é importante. Por exemplo, o feminismo é um tema muito que me é muito pessoal um, e eu acredito que ainda há muita coisa para ser feita, sem dúvida, mas que já vai havendo discussão e só o facto de haver discussão sobre isso já é bom. Ainda hoje, eu estive envolvida numa polémica, porque a um, é uma fala de Sampaio é uma influencer e ela disse que não era feminista e depois disse, ah, afinal até sou, mas não sou dessas, dessas ativistas malucas, uh, e eu fiz uma publicação no Instagram e disse, o feminismo é uma coisa simples. Eu percebo que haja um afastamento de uma forma geral das pessoas da palavra feminismo, porque houve um conjunto de pessoas que agarraram a palavra e fizeram, e tiveram atitudes e comportamentos que não são feministas e associaram-lhe essa palavra. Tiveram, uh, defenderam a superioridade da mulher, acharam que, que tinha que haver uma, uma loja onde as mulheres não pagavam, um bolo, ou, por exemplo, há um jogo de monopólio onde uma mulher recebe mais só porque é mulher. Isso é o oposto do que o feminismo quer. O feminismo quer que as mulheres e os homens tenham os mesmos direitos e também, obviamente, os mesmos deveres. E eu não quero uh, ser beneficiada por ser mulher face ao meu colega que é homem. <risos>